Pra acordar as crianças no orfanato, Jojo. Não sei, na real. Deve ser Jojo, mano. Não é possível que não seja. Esse mal. Mano, essa. Mano, esse palito aqui tem essa voz.